Fala pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é Leonardo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como criar conteúdo infinitamente, tá? O conteúdo é uma grande dificuldade nossa porque a gente tem que criar vídeos, tem que criar texto, artigos. Então eu vou ensinar para você cinco dicas para você criar conteúdo assim infinitamente, tá bom? E se você gostou do tema desse vídeo, já deixa seu like, tá? Já se inscreve no canal, ativa o sininho lá para receber sempre as notificações. Não importa se você é iniciante ou se você já é o especialista, tá? O importante é que assim essa dificuldade é a dificuldade de todo mundo. Tá, então o que você vai fazer? O importante saber é que qualidade é melhor que a quantidade, sempre vai ser isso. tá? Então assim, você está botando um conteúdo no ar, não é para você simplesmente botar o conteúdo com e cumprir a primeira missão. Você precisa botar um conteúdo que vai ser um conteúdo de qualidade, porque se o conteúdo for ruim, a pessoa vai assistir uma vez e nunca mais volta, não se inscreve. Enfim, você vai estar, tá, na verdade, em vez de estar tá criando uma audiência, você, tá, você vai estar tá matando a sua audiência. O conteúdo precisa ser de qualidade, então para você fazer isso, você tem que trabalhar, você tem que fazer uma pesquisa, você tem que buscar cada vez o melhor para sua audiência. Mas a frequência é melhor que a excelência, ou seja, se isso te paralisar, ou seja, para criar um vídeo você precisar de muito tempo para fazer uma pesquisa, para escrever um, um, um artigo e tudo mais, isso pode te paralisar. Então, pensa o seguinte... Você precisa realmente de frequência, mas a excelência ela tem que ser a toque de caixa, ou seja, produz o um conteúdo de qualidade, mas olha, ele tem que sair. Não deixa é, é, entrar na sua fila de perfeccionismo e ela não sair de lá. Assim, mas qual é o segredo? Tá bom, você está falando isso, quantidade, qualidade, é, frequência, excelência. Qual é o segredo? O segredo principal é muito simples, tá? É você ajudar a sua audiência, você ajudar quem está te assistindo. Então, assim, as pessoas estão buscando, elas estão buscando conteúdo. Você, quando produz um conteúdo, você faz uma pesquisa prévia, vai produzir um conteúdo específico para aquele assunto. Assim, você tem que saber o que as pessoas estão buscando. Tem duas formas de saber isso. Quais são as dores delas, né? As pessoas, elas são ativadas a fazer uma busca, quando elas têm uma dor, né? Uma dúvida, um problema para ser resolvido. E você tem que ser um antídoto, você tem que ser a solução, desse problema. Então, e a outra coisa eu é desejo. Então, a pessoa, por exemplo, você quer fazer um bolo, quer achar a receita, você tem que ter a receita ali, mas tem que ser a melhor receita, a receita mais gostosa. Então, a pessoa tá, tá querendo é, é, malhar, tá querendo saber qual é a forma certa dela malhar para ganhar massa muscular mais rápido. Tenha um artigo, um vídeo, mas que seja o melhor. Sim, E é sempre você fazer isso, porque existe hoje muito conteúdo. Eu escutei no outro dia uma coisa que deixou me deixou muito impressionado. Todo o conteúdo que a gente produz em dois dias... É equivalente a todo esse conteúdo que foi produzido do início da humanidade até é, 2003. E, para 2003, eu, cara, eu já estava formado já. Então, <risos> vamos lá. Então, o que é que a minha audiência está procurando? Então, assim, eu tenho que buscar algo que vai suprir essa necessidade né, da audiência. E quando ela termina de assistir o vídeo fala, caramba, eu gostei desse cara, vou marcar aí, o vou, vou dar meu like, vou me inscrever no canal dele. Por falar nisso, ó, dá essa força, não se esquece, tá? então eu vou te dar são cinco sacadas que eu vou te dar aqui primeira sacada que é básica é né? mais assim mas é importante porque a gente está falando para todos os níveis né? de iniciante até especialista termos mais buscados no google O que, que você faz quando está com uma dúvida você vai no google então vamos falar da, eu tinha citado receita vamos lá receita de bolo então é só que interessante é, A receita de bolo ele já sugere aqui ó, os termos sugeridos isso é fundamental isso é, isso é algo que ajuda muito é, isso aqui, é... esses termos que estão aparecendo sugeridos aqui são os termos mais buscados no momento, na atualidade. Então, se você for fazer uma receita de bolo, você sabe que as pessoas estão buscando bolo de cenoura, bolo de chocolate, bolo simples. Então é muito mais fácil alguém estar pesquisando né, de você ser encontrado por uma receita de bolo de cenoura e de chocolate, esses termos aqui, do que, de repente de um bolo de, sei lá, do que um bolo de brigadeiro, de repente. Bolo de brigadeiro também é gostoso. Mas ele não tá aqui no termo, entendeu? Se você botar um bolo de brigadeiro, ok, vai ser encontrado, mas assim... Então vamos pegar aqui bolo de cenoura, por exemplo, tá? Então, se você tiver bolo de cenoura aqui e você continuar a sua pesquisa, olha só que legal, aqui você já pode até ir pensando no seu título já, tá? Receita de bolo de cenoura simples, fofinho, com chocolate, é tudo gostoso. Então assim, é, se você, na sua cabeça você quiser fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate... Ok, mas veja se está aqui ó, nessa listagem, porque não adianta o que você está pensando na sua cabeça, o termo que está na sua cabeça, tem que ser o termo que as pessoas estão usando. Isso acontece muito até com acentuação, às vezes você acha que a pessoa, o brasileiro comum, o médio, né, vai fazer um acento e a palavra mais buscada não tem acentuação. Então você tem que fazer esses ajustes aí, que isso é muito interessante para você observar isso. Então isso aqui é uma ferramenta fundamental. Então vamos lá, vamos para a segunda é, sacada, tá? É, então já falei os termos sugeridos é, pesquise e modele os grandes players ou seja, todo nicho, todo mercado sempre vão ter as pessoas que estão em destaque a pessoa que tem os vídeos mais acessados a pessoa ali que está a pessoa que é mais famosa no nicho dela que tem o maior canal então assim, se essa pessoa tem influência senão que ela está agradando o maior número de pessoas então assim, vai no canal dela então vamos fazer aqui, bolo de cenoura vamos botar aqui, youtube bolo de cenoura. Aqui também, olha só, não é coincidência que seja o primeiro aqui também, a é cenoura, chocolate, banana. A sequência, basicamente, vai ser a mesma. Então, olha só, a gente está aqui no YouTube, vamos lá fazer a mesma pesquisa aqui, ó. Bolo de cenoura. Tá vendo? Ó? Não é à toa que o bolo de cenoura, de chocolate, bolos fofos, bolo de banana, a sequência é basicamente a mesma no YouTube, até porque o YouTube é do Google, tá? Bom, então olha só que legal. Tem um vídeo aqui de bolo de cenoura, fofinho, com casquinha de chocolate, que ele tem 3.9 milhões de visualizações. Então, olha esse canal aqui, a Receita de Pai. Dá um pause aqui. Olha só que legal. O canal tem 4.8 milhões de inscritos. É muita gente. Então, o que, que você faz aqui? Você vai na, nessa parte aqui dos vídeos e classifica. Ó. Aqui, na verdade, está vendo? 46 mil, 72 mil, 102 mil, 664 mil. É muita coisa, é muito acesso. Mas vai mais populares, Tá? Isso assim, agora já saindo da parte de bolo, né? A gente está falando assim em termos de, de ter ideias. Então, já que esse canal Receitas de Pai é um canal interessante, assim, que tem muito acesso, olha só, tem um bolo de ló profissional com três ingredientes, que é 9.9 milhões de visualizações. 8.7 milhões é muita coisa. Ou seja, num país de 220 milhões, ele tem 9 milhões? Então, assim, o bolo de... aqui o bolo de cenoura fofinho é o quarto vídeo mais acessado. Só que, se você, o seu nicho, por acaso, for um nicho de receitas, você já tem, ó, vou fazer um, vou fazer um vídeo de pão de tá? Assiste esse, assiste outros. É, sorvete de 3 litros e tal. Não é só o assunto, você tem que fazer um vídeo de qualidade. Provavelmente, se você assistir esse vídeo aqui, vai ser um vídeo de extrema qualidade. Então, assim, essa é uma forma de você também é, modelar o que, que as pessoas que são líderes de mercado estão fazendo. Vamos voltar lá também. Só que já tem muita ideia, Tá? Vamos sair do Receita de pai aqui. Vamos voltar para o bolo de cenoura. 5.1 milhões de inscritos. E tem até mais inscritos. Vamos fazer aqui. Olha ah, só que legal. 5.13 milhões de inscritos. Então vem aqui ó. mesma coisa. Vídeos. Classifica aqui. ó. Isso é importante. Por mais populares. Isso, ou seja, você vai pegar um canal bom e o que tem de melhor dentro do canal bom. Então aqui, 5.7 milhões de visualizações. Se o seu nicho for de receitas, for de, de, de comidas e tudo mais, não sei se você trabalha no um nicho de doce, mas assim, pizza é uma ótima, uma ótima opção. Se você trabalha só com receitas de bolo, de tortas, só aqui você já tem ideia para fazer muitos vídeos, tá? Assistir. Não é para copiar, tá, do amiguinho, né? Você tem que, na verdade, fazer, um, é, fazer é, essa pesquisa, mas você vai ter que botar o quê? O seu DNA nisso aí, tá? Eu até falo isso aqui na, mais aqui pra frente. Tá, a gente falou aqui de receita. Vamos botar aqui também, sei lá, emagrecimento. Emagrecer. Ó, quando você bota emagrecer, aqui é a mesma coisa. Vem sugestão 10 quilos uma semana, emagrecer. Pô, 10 quilos uma semana, caraca, tem que ser ninja, né? Emagrecer, emagrecer rápido, emagrecer de vez, emagrecer uma semana... Então, vamos pegar aqui, emagrecer rápido. Então, você vai ter aqui a mesma coisa, mesmo, é a mesma teoria. Então, você vai ter aqui o, faça essa bebida natural para emagrecer rápido e secar a barriga. Tá vendo aqui? Está vendo aqui? Ó, isso aqui é outra coisa importante, outro fundamento bem importante. Fazer um título chamativo que causa curiosidade. Tá vendo? Faça essa bebida. Que bebida? Aí você já fica cara para clicar. Tá, então, vamos lá nesse da Patrícia aqui. Ela tem 2.77 milhões de acessos. Também ela, ela também começou do zero. Todo mundo começou do zero. Então é importante você ver se o conteúdo é de qualidade e se o conteúdo é atual também. Às vezes você vai pegar uma dica. tá? aí ah, o vídeo de 2016, 2015. A dica é boa? Muitas vezes a dica é boa sim, mas pode ser que dependendo do nicho ela esteja, esteja desatualizada. Mesma coisa. Mais populares. 7.7 milhões de visualizações. Só esse vídeo aqui tem mais acesso aí que muito canal grande. Assiste o vídeo, dá uma olhada no que, é que ela está fazendo, no que, é que ela está falando. Então aqui, ó, ela tem 2.77 milhões de inscritos. Quando ela publica um vídeo, se, 5, se 10% assistir, assim, na primeira semana, já tem aí 277 mil vídeos. Ela tem muita visualização por causa dos inscritos. Então você volta aqui e verifica se tem alguém que é recente, há três meses. Então, olha só, eu voltei pra ver isso aqui. Ela mesma é um caso que eu eu, eu passei aqui, eu nem reparei. O vídeo tem dois meses só, ela tem 2.2 milhões. Ela tem um monte de inscrito, mas assim, tenta pesquisar é, vídeos de pessoas que têm é, um canal pequeno, poucos inscritos, né? E que estão aqui nessa posição também. Tá vendo a diferença? Tem vídeos de 12 meses, 2 anos, 2 anos. Então, um vídeo de 204 mil a 2 anos, ele é interessante, lógico. Mas ele... Poxa, se você for comparar com o tem mesmo 242 a 3 meses, assim, tem que, a, algum motivo tem né, para esses vídeos estarem com essa visualização aqui com uma quantidade de tempo menor, né? Agora vamos para a terceira sacada. A terceira sacada são os comentários, tá? Assim, veja o que a audiência está falando. Assim, a sua audiência que você quer criar é a audiência que, de repente, aquele, aquela pessoa, aquele nicho já tem. Quais foram os comentários mais é, que geram mais respostas, mais comentados, né? Então aqui, ó, por exemplo, 163 respostas, 76 respostas, tá? 991 likes, aqui 1.000 likes. Então vê o que, que ela está fazendo aqui, ó. Ah, fiz uma semana, eliminei 4kg, está super feliz, seja, satisfeita. Aqui você vai entender um pouco o que, que é a audiência dela, que no caso é a sua audiência também, né? Que a audiência que você... quais são os comentários, quais são as dores, quais são as preocupações, quais são os desejos. Eu vou começar amanhã segunda, dia tal, todo mundo começando... A... Então assim, ó, olha só, essa aqui é uma coisa interessante. É, vou começar amanhã, segunda, segunda-feira, segunda que é segunda dia 11 do 11. Então você pode usar isso aqui, ó, e falar no início do vídeo, e falar assim, ó, esse vídeo é pra você a segunda, que quer começar a sua dieta amanhã, segunda-feira, tá? Ou seja, quantas pessoas deixam pra começar na segunda-feira e acabam deixando para lá? Então isso, de repente, é uma coisa que você vai atingir aquela pessoa numa dor dela, né? Ou então não desejo, assim, algo que ela tá na motivação dela, tá? Então, assim, você pode usar isso tudo aqui, para gerar conteúdo para você e para gerar um conteúdo alinhado com a sua audiência. É a voz da sua audiência, a voz do povo é a voz de Deus, né? Isso aqui é o seguinte, se você tem audiência, pergunte para a sua audiência. Se você não tem audiência ainda ou se você tem audiência pequena, você pesquisa a audiência né, das pessoas, dos grandes líderes que estão no lugar onde você quer chegar. É mais ou menos isso. E faz chamada também, assim, uma CTA, chamada para ação, para sua audiência, quando você estiver fazendo seus vídeos, fala assim, ó, ó, deixa um comentário aqui embaixo. Então vou aproveitar e vou fazer isso agora. Você que está me assistindo, aproveita e deixa um comentário aqui, aqui embaixo dizendo se você gostou do vídeo, qual foi a parte que você mais gostou, qual foi a dificuldade que você sentiu, é, qual foi a sua impressão, tá? Porque esse seu comentário vai me ajudar, e esse seu comentário vai me ajudar a produzir o conteúdo certo para você, tá? Para saber o que você está querendo, que aí eu posso criar mais vídeos e isso aí vai gerar conteúdo para o meu, meu canal. Tá bom, gente? É isso. Então, se o seu nicho for de receita, se você estiver fazendo uma receita, uma receita, você fala, gente, vocês preferem receita de sobremesa, receita de salgada ou receita doce? Se for para emagrecer, vocês preferem emagrecer com exercício ou com um tipo de, ou com alimentação? Então, faça as perguntas, né? Deixe sempre uma pergunta. Primeiro que você vai, vai criar engajamento, ou seja, as pessoas vão estar ali se sentindo parte é, dos, daquele espaço, tá? E quando você, provavelmente, responder, a pessoa vai voltar para o seu canal. E segundo, que você tá, vai estar tá ouvindo a voz das pessoas, né? vai ouvindo a sua audiência e você vai alinhando o seu conteúdo de acordo com o que a audiência está pedindo. Se você está gostando desse vídeo, deixa aí, senta o dedo aí no like né, e já deixa o seu comentário também para dizer se você está gostando, que tipo de conteúdo você quer que eu produza. Tá? Isso aí é o tempo todo. Vamos lá, vamos para a quarta dica. Quarta sacada. Conteúdos internacionais. Ah, mas Léo, eu não sei inglês. Emagrecer rápido. Vamos lá no Google Tradutor. Como emagrecer rápido. Lose weight fast. Eu acho que é assim que fala. Se eu falei errado, desculpa. Então vamos lá. Vai aqui no Google, né? Porque o Google está programado para botar conteúdo na sua, na sua língua, onde está seu país, né? Como perder peso. Ó. Quando você bota em inglês, ele vai te dar resultados em inglês. Então tá aqui, ó. How I lost five que é libras, né? Em uma semana. Se você souber inglês, ótimo. Se você não souber... Aí você existe outras formas de você de você saber. Você pode clicar aqui na. Deixa eu ver se vai. Deixa eu ver se vai. Legendas. Deixa eu ver se ele vai ter. Tem que traduzir automaticamente para português. Deixa eu ver se ele vai. Tá aqui, ó. Agora essa loucura é um pouco estranho também. E aí você vai nessa, tá? Assiste o vídeo. Pega o conteúdo internacional, esse aqui eu sei que é um, já é um pouco mais avançado, mas pega esse conteúdo internacional aqui, dá uma assistida nos vídeos principais, dois, três, pega uma ideia que está acontecendo lá fora, que também é válido, tá? E traduz para o... absorve o teu conteúdo e bota o teu DNA. Sempre vou falar isso, bota o seu DNA sempre, tá? Porque não é legal você copiar, até porque o Google, se tiver que pegar o mesmo tipo de conteúdo e fazer, ele estar na busca, quem ele vai listar? O cara que tem um milhão de acessos ou o cara que tem, sei lá, dez acessos? Tá? Então, assim, você vai, se o conteúdo for igual, você vai perder para ele, obviamente. Tá? Isso aí é, uma, é bem lógico. Então, cria o seu conteúdo com, DNA, com o seu DNA. Tá? Deixa eu dar um pause aqui para não ficar tirando a sua atenção, que tirou, você ficou olhando o vídeo, tem certeza. Tá? Vamos lá, agora vamos para... Tá, então, faça isso. Ah, eu estou falando aqui no YouTube. Se você for aqui também em site, vamos lá. How to use fashion, três jeitos... Simples, três passos simples. Tá vendo aqui? Você tem um conteúdo. Aqui sim vai funcionar o, o traduzir para o português. Tá traduzindo, página deve ser grande. Ó, como perder peso rapidamente? Três etapas simples baseadas na ciência. Simples assim. Você tem um conteúdo aqui para você. Não é para copiar e colar, gente, tá? Pelo amor de Deus. Vamos, vamos jogar limpo aí, porque se você copiar e colar, daqui a pouco a internet está. Está totalmente clonada, então você não vai ter conteúdo assim, você tem que... Até porque o Google ele tem métricas para identificar plágio, entendeu? Então se você copiar e colar isso aqui, cara, você primeiro... Seu site pode ser punido, né? e aí você não ser indexado de jeito nenhum. Então fica essa dica aí, a dica é excelente, tá? Se você gostou, deixa o seu like. Outra dica, essa aqui acho que é a melhor de todas. Vamos lá, Uber Suggest. Essa aqui é a ferramenta que eu uso... Diariamente, o tempo todo. Ela fica quase que aberta o tempo todo aqui pra mim. Então, essa ferramenta é uma ferramenta que ela mede volume de buscas. Então, vamos lá. Vamos receita aqui. Receita de bolo. Pronto, tá aqui o resultado. Então, ele vai fazer uma análise de palavra-chave para receita de bolo, depois da pesquisa. Aqui, para português, tem que botar aqui. Eu não esquece de botar em português, Tá? É, volume de buscas mensais é 165 mil, é um volume alto de buscas. Tá? Tem muita gente buscando receita de bolo. Então, assim, vamos ver assim, não é, ó, não é à toa que vem receita de bolo, receita de bolo de cenoura, de chocolate. Vai seguir basicamente o mesmo padrão do Google. Aquela mesmo padrão que a gente viu no Google, que a gente viu no YouTube, vai ter, vão ter pequenas variações, mas aqui o interessante é o seguinte, ele te fala a, a palavra-chave e a quantidade de busca, o volume de buscas. Tá? Então, aqui você pode selecionar uma que você queira, né? ver todas as ideias, então aqui, ó, você pode ver aqui todas as ideias que ele, que ele colocou para você aqui, selecionar uma que você queira, tá? quanto mais para cima aqui, mais, mais busca vai ter, aí você tem que identificar a sua estratégia, tá? tem várias estratégias para fazer isso aqui, para ver se aqui você pode competir com muita gente, tem que ver se vale a pena você escolher uma palavra um pouquinho menor, então assim, você não vai fazer uma receita de cenoura só porque você é a mais buscada, porque você vai postar um vídeo de cenoura uma vez e vai buscar para sempre, então, um dia você vai botar de cenoura, outro dia você vai botar de fubá, de milho, de banana. Mas aí você pode selecionar o seu conteúdo, né? De acordo aí com as palavras-chave, sabendo mais ou menos o que, é que tem busca. Ah, eu quero um bolo de... Bolo de aipim com alecrim. Até rimou. Só para ter uma, uma diferença aqui. Ah, vou fazer a receita de bolo de aipim com alecrim. Vamos ver quantas buscas tem. Zero buscas. Isso pode ser bom... Ou isso pode ser ruim. Por quê? É, se não tem ninguém buscando, cara, né, você vai botar um vídeo lá, não vai ter ninguém para acessar teu vídeo. Mas em compensação, se seu canal for grande, você pode criar uma receita nova e gerar uma nova palavra-chave que você vai ser o líder. Então, tá, você tem que pensar aí o que que você... O, o líder que eu digo vai ser, vai ser o primeiro colocado, ranqueado, né? Então você tem que ver aí a estratégia de acordo com o seu de volume de, de acessos para o seu site, para o seu blog, enfim, é basicamente infinito isso aí. Aqui do lado também você tem uma informação bem importante, né? que você tem os sites que tem maior acesso para esse tipo de pesquisa, tá? para receita de bolo. Então tem o Tudo Gostoso, né? que tem a estatística de visita de 50 mil visitas mês, é muita visita. O Domain Score dele aqui é 67, né? então assim, tem que você vê aqui, segundo colocado, que é o Globo o G Show, tem um Domain Score maior, mas aqui está tá tendo mais acesso questões de compartilhamento, provavelmente, aqui, ó. Tá vendo? Tem 47 mil compartilhamentos, enquanto o, o G-Show tem 224. Tá? Então, você pode acessar aqui pra ver esse conteúdo. Fala, cara, que conteúdo legal, pô. Pra se a galera compartilhou assim, ó, 16, caramba! <risos> Ele tem a média aqui, ó. Meu pai do céu. Olha só, 16 milhões aqui, ó. 14 milhões de visitas. Então você pode, você pode clicar ali, acessar o, o site e ver o que site tem que, que gera todo esse volume de acesso. Ler um pouco, dá uma olhada. o bolo de cenoura, tá bonito pra caramba. Então você tem aqui a explicação, tem um texto de qualidade, enfim. Agora eu vou para a parte mais importante, tá? É, no Ubersuggest, tenta pegar... É, lembra que a gente fez aquela pesquisa lá do bolo de Aipim com Anecrim que deu zero buscas? Tenta buscar, é, fazer palavras-chave, tenta, é, tenta usar palavras-chave que tenham acima de mil buscas, tá? Porque também, senão, às vezes não vale a pena você ter o trabalho de produzir um conteúdo que não vai ter ninguém buscando, tá? É, você vai no site mais acessado ali na lateral, tá? Olha o que, é que eles estão fazendo, olha que tipo de, de palavra chave eles estão usando, que tipo, se está usando vídeo, tá se tem muito link externo, se tem muito link interno, dá uma olhada nisso tudo, tá? Você vai aprender, na verdade, nesse nicho que você está trabalhando... Você vai ter que aprender a pesquisar, né? investigar o que é que as pessoas estão fazendo. O sucesso deixa rastros, então você tem que aprender a ver o que, é que as pessoas estão fazendo. Então vamos lá. E agora a dica aqui que é mais interessante é o seguinte. Você assiste tudo, pesquisa tudo, dá uma olhada em tudo, vê os principais artigos e vídeos. Mas sim, o importante é você botar o seu DNA. coloca a sua visão daquilo ali, tá? E cria o seu conteúdo com a máxima qualidade possível, tá bom? E pensa o seguinte, quando você começar, o teu conteúdo não vai ser top, não vai ser 10. Mas assim, você vai começando a pegar consistência e qualidade conforme você for se desenvolvendo, tá? Tem gente que já começa com qualidade top, com equipamento top, mas assim, pensa o seguinte, todo mundo começa do zero. Zero inscritos, zero seguidores, zero acessos, tá bom? Pensa isso, que isso aí com certeza vai te ajudar. Outra coisa que é importante é o seguinte, você usar títulos persuasivos, tá? Se você for aqui no... tanto nos internacionais... Deixa eu ver aqui, vou botar a receita de bolo. Se você for aqui acessar o, tanto o YouTube quanto o... A listagem do Google, você vai ver que... Você vai reparar que quem normalmente está aqui em cima está usando as palavras-chave sugeridas, tá? Ou então está usando palavras-chave assim, que descartem curiosidade, né? Ó, o melhor bolo cremoso, liquidificador, receita da vovó, incrivelmente fácil. Vamos ver emagrecer, que emagrecer tem muita coisa persuasiva. Emagrecer. Aqui, ó, cinco hábitos simples que vão fazer você emagrecer. 10 dicas maravilhosas, tá? Então você tem que usar títulos que sejam... Ó, como emagrecer passo a passo como emagrecer rápido e perder a barriga o segredo o grande segredo é para emagrecer então você vai ter aqui uma série de, de chamadas que vão ser persuasivas que vão te despertar a vontade né? de clicar ali o nome disso é copy né? você tem que estudar copy que são justamente isso, você criar textos persuasivos um lugar que é ótimo para isso aqui, eu estava até com ele aberto aqui, É FNO ele fala aqui, ó, eu estava estudando aqui, sempre que eu tenho alguma dúvida, esse curso aqui é um curso mais completo que tem, tá? É, como é que funciona? que assim, você tem um curso com vários módulos, criando, é, criação de conteúdo limitado. Eu aprendi, eu, eu pesquisei mais e eu estou criando meu conteúdo agora aqui, entendeu? O pessoal fala que isso aqui é universidade do marketing digital, né? Ou seja, tem muito conteúdo, então assim, é, você, lógico que você demora um tempo para percorrer todos os vídeos, mas quando você chega no final você já está ninja. Mas também quando tem alguma dúvida, você recorre lá. Se curso você vai ter acesso ilimitado, então é só você voltar aqui eventualmente voltar para tirar alguma dúvida e assistir novamente. Depois que eu comecei a estudar esse método aqui, esse passo a passo, assim, esses módulos todos, foi um divisor de águas do meu negócio, que eu comecei a ter muito mais fundamento, né? Ou seja, assim, quando eu tenho dúvida, eu volto aqui rapidinho, assisto um vídeo, tá? tira uma dúvida. Isso já gera, inclusive, conteúdo também para poder estar tá fazendo vídeo para vocês aqui, tá? Eu recomendo muito. Então, para você que está querendo se desenvolver e se aprofundar um pouquinho mais, né? Nesse assunto, eu vou deixar aqui embaixo o link de um vídeo que tem um método, é todo passo a passo, tá? De como é que você faz para você montar sua estrutura de negócio, como é que você faz para poder é, criar conteúdo, né? Que é basicamente isso que você está procurando aqui. Mas assim, vale muito a pena você realmente dedicar um tempo, dedicar uma atenção. O link está aqui embaixo na descrição, tá bom? E, e vamos lá, vamos para a dica final. O que é fundamental é o seguinte: você tem que pensar, no caso do YouTube, é, quem está procurando conteúdo no YouTube. Quando ele faz a busca, vai listar um monte de, de, de vídeos ali. Qual é a primeira coisa que a pessoa vê? Thumbnail, a imagenzinha, aquela a miniatura. E é o título, tá? Então você tem que pensar que você vai ter que dedicar um tempo a fazer isso com qualidade, né? Fazer de qualquer jeito, quer ver se o seu vídeo está com alta qualidade, mas você não se preocupa em fazer a Thumbnail e acaba que fica listado ali uma, um quadro né, que não é tão interessante ali. E a Thumbnail, se, se for uma, uma Thumbnail é bem produzida, é bem conceituada... Tem toda uma estratégia para você fazer isso aqui, tem, inclusive tem, eu tenho um vídeo aqui ensinando a fazer thumbnail com Photoshop, com Canva, com outros programas, tá? É, vou deixar o link aqui na, na descrição também dos vídeos, você vai lá e acessa. A descrição é um ótimo recurso, né, que você pode complementar né, é, as informações do seu vídeo. Então, assim, não deixe de assistir os vídeos aqui do canal, porque eu gastei um tempo estudando, eu fiz investimento em curso, vários, fiz vários cursos, e eu estou passando aqui para você o sumo, né, tudo o que eu aprendi eu estou passando para vocês aqui, para você poder também aplicar no seu negócio. Eu vou deixar aqui embaixo também o link de três vídeos aqui do canal, tá? Tem muito vídeo legal lá, mas que fala sobre como criar mineio e outros vídeos que falam sobre como você é, incrementar o seu negócio para ter sucesso e ganhar dinheiro na internet, que eu acho que é o objetivo de todo mundo aqui, né? Produzindo conteúdo, produzindo vídeos. Se você gostou desse vídeo Deixe seu like, se inscreve no canal, tá bom? Ativa o sininho para receber. Eu tenho publicado assim, três ou quatro vídeos por semana. Eu tenho tentado manter essa média. Então, assim, se você gostou, dá essa força aí, se inscreve lá no canal, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.